Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer o quê? Um desenhando de... De cabeça. Mas para gente fazer isso, primeiro tem que dar aquela alimentada no corpo, né? É como a minha avó, querida avó Sebastiana, diria. Tem que estar tá bem comido para fazer as coisas com energia, né? Então... É meio que ia... Comer só um pedaço, mas eu vou, eu vou tomar café, daqui a pouco eu volto. Matheus, faz um speed, speed alimentação, tá? Eu vou inaugurar esse novo gênero. É, McBang, só que speed eating. <risos> Duas horas depois... Gente, vamos embora pro Photoshop, que lá eu tenho as duas seleções de personagens que eu vou tentar desenhar usando somente o poder da minha massa encefálica Eu acho que a combinação hoje vai ser um pouco hilária, eu, eu, eu peguei assim personagens bem esquisitos juntos Vamos ver como é que vai ficar, porque eu vou desenhar os dois numa mesma cena imaginária, ok? Vamos embora Rush, Rush. Cá estamos nós, gente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal RugginsBurgin. Vamos lá, o que, que nós vamos fazer? Ó. Temos aqui a indicação de Ana Luisa Barbosa. Falou, duvido você lembrar do Melocoton do programa da Eliana. Parabéns pelo trabalho, que manda muito bem. Obrigado, Ana. E o Shido falou uma sugestão. Fácil, o 2D do Gorilas, eu gosto. E difícil, o Exodia, de Yu-Gi-Oh! Exodia. Gente, o Exodia era de fato uma criatura assim... Altamente respeitada no meu ciclo Social de, de garotada, né Porque o Exódia, as cartinhas Os, os pedacinhos do Exódia vinha, vinha os pedacinhos do Exódia, você já ficava uh, Eu lembro até, se eu não me engano, será que eu tô maluco? Eu lembro de uma série de brinquedos que tinham pedaços E aí você montava com o tempo Agora eu fiquei imaginando, imagina um bonecão do Exódia Uh, que legal, bom, vamos lá Simbora pro desenho então Melocotom, Melocotom, lógico Eu lembro muito bem do Melocotom. Como é que a gente vai fazer? Como é que O, o que que o Melocotom E o Exódia podem estar Fazendo é. Jogando Yu-Gi-Oh! <risos> o meu episódio jogando Yu-Gi-Oh! com algum com suas cartinhas. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar aqui nesse canto o Melocotão. E o Melocotão vai estar tá aqui assim, ó, com aqueles olhos esquisitos dele. Aquela boca de Muppet que ele tem, né? Ele tem a sobrancelha assim. Eu tenho quase certeza que o Melocotão é desse jeito. Por acaso, gente, não sei se vocês sabem, mas eu gravei inúmeros podcasts, programas, vídeos por aí com o verdadeiro Melocotão, que é o Príncipe Vidani. Se vocês não conhecem, né? O Vidani que tem um, um podcast longuíssimo aí, o Pelada na net Todos, né? Fala dos outros é bom. É, com o tema de futebol, né? Eu tive a chance de participar duas ou três vezes. Em inúmeras outras ocasiões também, eu descobri que ele era o verdadeiro melocoton E é aí um pequeno easter egg pra vocês. Olhando pra cá, de alguma forma. E ele vai tá com aquele... Sabe aquele negócio que, que ficam as cartinhas que no Yu-Gi-Oh tinha? <risos> Eu não lembro mais como é que era, sabe? Mas eu lembro que na animação, pelo menos, a gente tinha isso daqui O melocotão tinha dedos? Eu, eu tenho a impressão que o melocotão tinha um braço como se fosse uma grande salsichona Mas eu vou criar dedos para o melocotão, ok? Então ele vai estar tá aqui assim, com o pezinho para cá E vamos, vamos imaginar aqui uma, uma perspectiva mais ou menos desse jeito <risos> Com dois pontos de fuga aqui E aqui a gente vai colocar ele, o Exódia <risos> É impossível. Ele era tipo um, um sarcófago, né? Ele tinha aquela, aquele, aquele chapéuzão de, de faraó, né? Provavelmente tinha uma, uma cobrinha na testa Eu lembro que ele tinha uma cara também meio, meio espichada pra baixo, talvez, com aquele queixinho o um nariz bem pequenininho aqui E um sorrisão, né? Um sorrisão gigante, assim Com os lábios azuis, eu lembro e um milhão de dentinhos assim na boquinha dele. Olha só. E aqui algo assim. E, e aí o corpo dele, vamos fazer algo bem. Nossa, eu não lembro como é que era de verdade. Eu vou ter que, lógico que eu não lembro, né? Mas eu vou imaginar que era alguma coisa meio meio Dragon Ball aqui. Vamos botar as fortes pernas dele para esse lado, com um sapato bem grande no chão. Talvez algo assim. Ah, aqui funciona, aqui funciona E vamos fazer o um melocoton aqui segurando Confiando no coração das cartas Pegando aqui uma, uma cartinha a mãozinha dele aqui, ó. Eu, eu, eu acho sinceramente, pensando bem, eu acho que o melocotão deve ter uns pés bem gordinhos assim, né? Pensando nisso de também fazer o exódio aparecer um pouco maior, eu vou reduzir o tamanho da cabeça dele, colocar mais lá pro alto e fazer essa parte do tronco tá um pouco mais curvada pra cima, assim. Quem sabe a gente sobe um pouquinho aqui, essa virilha dele. Eu vou deixar esse... Esse, essa parte da caixa torácica bem arredondada, bem grandona, assim. Vou botar aqui uns abdominais bonitos nele. E ele também estará aqui com este braço, com o negócio de cartinhas e com uma carta na mão. É, eu lembro que tinha alguns episódios de Yu-Gi-Oh! em que a gente tinha o, os personagens... É, lutando numa arena Que apareciam... Os, os bichos Apareciam aqui, né? Eu juro pra vocês Eu lembro muito superficialmente do, do Do anime. Eu lembro Lembro que o avô dele vai Parar na televisão. Tem um maluco chamado Kaiba. Tem um maluco cabelo Branco lá que também tinha uma relíquia no olho ah, Eu lembro que eu tinha uma coisa Até pouco tempo. Que era o primeiro mangá de Yu-Gi-Oh Que curiosamente não tinha as cartas Ainda. Era só o Yu-Gi achando A relíquia do milênio lá e, e o legal da relíquia era que né, Aquele momento, como ele não tinha o jogo, a entidade do Yugi Yami lá, o Yugi Dark, ele aparecia e ele era um demônio na terra, assim, ele criava jogos de aposta com as pessoas, eu devo ter comentado isso no canal em algum momento, e era assim, muito legal, parece uma história de terror, certo? Então aqui eu vou criar dois personagens que vão estar lutando dentro dessa arena virtual, dentro dessa arena virtual nós teremos... Nada mais, nada menos de que um pequenininho dragão branco, que não é dos olhos azuis esse, esse é um dragão branco do olho marrom, porque é o dragão do canal, que vai estar tá aqui com uma espada <risos> e suas asinhas. E o Exodia, ele invocou aquele meu fantoche. É... Aquele meu fantoche que vocês já viram por aí. <risos> Olha só. Nossa. Como ele não, ele não tem pernas, aqui ele vai ter pra ele poder ficar em pé, tá bom? É... Esse... <risos> Esse é, é, a, é o que vocês me fizeram fazer. Agora vamos fazer o seguinte, gente. Já que eu, eu tenho gostado de praticar um pouquinho essa, essa, esse fluxo diferente nos vídeos, eu vou deixar vocês, então, com uma bela sonoridade musical que o editor cronagol aqui do canal vai fazer. E, é, e fiquem aí com o speed art. Eu vou botar uma linha final aqui em cima desse desenho. Vamos nessa. <risos> Tá mais ou menos assim nesse momento Aqui ó, coloquei um gridzinho De perspectiva, dois pontinhos ali pra me ajudar A construir algumas coisas Mas ó, a gente tem aqui e, e Nesse momento Essa belezura aqui ó, dragão branco Sentado num canto, meu fantoche do outro O Exódia desse lado Senhor Melocoton Eu acho que o Melocoton era assim É um, um belíssimo exemplo De Muppet brasileiro, né? A cara do Elmo Só que com os olhos de... Senhor Siriguejo, o que é Sinceramente, eu acho uma evolução Pro personagem, agora o Exódia, Tá bem mais ou menos <risos> Eu tô que tentando lembrar, eu consigo lembrar algum detalhe das pernas dele. Eu fiz ele de chinelo, de sandália, porque eu acho que ele usava sandalinha. Eu posso estar profundamente enganado. Eu lembro desse, desse, desse tipo de estilo aqui, sabe? Que é esse estilo meio... É, várias listras e coisas assim, sempre presentes. Eu vou, eu vou supor que ele usa tipo uma espécie de armadura aqui na perna dele. Uma armadura elegante, metálica. É, vou fazer ela aqui também assim, uma armadurona. O mesmo vale para as mãos, né? Se eu não me engano, o Exodia tinha... O, ele, ele era quase um robô, né? Em alguma medida. Então eu vou botar aqui umas juntas bem demarcadas nele. Quem sabe alguns... Alguns arabescos e coisas assim. Como se ele fosse uma, uma obra de arte. Uma coisa, uma, uma, uma, uma coisa toda talhada, né? Eu, eu não sei. Eu posso estar maluco. <risos> Mas... Eu acho que com esses pequenos detalhes, nós temos aqui, finalmente, o Exodia versus Melocoton em uma batalha de Yu-Gi-Oh! Eu vou pegar tudo isso daqui, vou botar num grupo, diminuir, trazer pra cá, e aqui ó, aqui temos eles, nossos heróis. Vamos dar um sharp nisso, ó. <risos> é, ficou assim, eu vou lá pegar algumas referências e ver o que que a gente pode arrumar nesse desenho. Vamos lá! Estamos aqui de volta, gente Com algumas referências Olha aqui que beleza Um melocotom e sua versão boneco, que era uma mais é, próxima de mim, eu, eu cheguei a ver esse boneco alguma outra vez na vida, eu nunca tive um, mas eu vi ele bastante, e aqui tá o Exodia, eu, eu, olha, eu não tô de todo triste não, ele tinha mesmo uma, uma boca azul, né, o negócio da cabeça dele era completamente diferente, as coisinhas do ombro, eu tô feliz de ter acertado, eu acho que isso ficou bem legal, e aqui nessa imagem que tem a carta inteira, Dá pra ver que ele tem um saiote e tal. E ele era todo douradão mesmo, né? Como se ele fosse estivesse vestindo ou fosse uma, uma grande armadura, né? Eu achei isso bem legal. Vamos dar aqui, então, uma adaptada nesse desenho pra que a gente tenha a versão mais corretinha deles aqui rolando. Então, ó, vamos pegar aqui. Vamos começar com o Exódia. Nosso Exódia precisará de... Uma cabeça ainda menor. <risos> Primeiro, o pé dele, infelizmente, não é... É, ele, não, ele não tem uma sandalinha. Né? Eu acho isso um erro. Eles podiam arrumar isso no próximo. Mas olha que interessante, ele tem mesmo uma, uma, um segmento central aqui na perna. E esses brilhos. Hum, a gente podia tentar trabalhar essa, essa parte da iluminação, né? O joelho dele é de fato separado numa bola, né? Infelizmente ele não tem esses detalhezinhos aqui em alto relevo aqui. Mas no peito ele tem. E eu tô assim, caramba, que, que surpresa. Ele não tem isso daqui que eu, eu basicamente vivi na liberdade de inventar, porque eu não fazia ideia do que estaria ali de verdade, né? Então ele tem o um Saiote. Hum... Você lembrava do Saiote do Exódia? Diga aí pra mim nos comentários, hein? Então, ó, Saiotão, ok. Ele tem um esquema muito louco aqui acontecendo no cinto dele. Tem uma bolinha no meio, e aqui pros lados tem como uh, umas protuberâncias aqui, pra esse lado de fora. Agora, a parte aqui do... Desse esquema do peito dele é realmente curiosa de alguma maneira eu não estava errado em querer fazer um negócio todo inchadão para ele aqui. E ele tem o six pack manda o six pack aqui nele, ó. Absolutamente demarcado, né? No peito dele tem, tem aqui uma voltinha, só que não é para cá. É, é mais aqui em cima, assim, né? Seria se tivesse nesse ângulo. E é como se fosse um inseto ali, deve, deve ser algum hierogrifo ou algo afim. Ok, tá aí, ó. Agora as ombreironas dele, elas eram arredondadas. Eu, eu não sei como é que elas ficariam nesse ângulo aqui, né? Que a gente tá desenhando Eu vou fazer como se fosse assim Mas elas são bem arredondadonas Os dedos segmentados Era uma coisa que eu lembrava bastante E, quer dizer, eu mais ou menos não incluí isso, né? Mas eu queria ter incluído é, O braço dele é bem, é bem tranquilo, bem normal Só ali douradão mesmo Vamos botar aqui uns, uns highlights Só para dar essa, essa escurecida aqui Ajudar tanto a fazer essa leitura cromada, né, do... <risos> ...dele. Agora... <risos> Vamos apagar quase inteira a cara dele. É... Deixa eu... Deixa eu ver aqui uma outra imagem mais de perto. Ah, olha só que interessante. A cara dele, ele tinha uma, uma entradinha aqui que dava pro narizinho dele. Tinha, sim, uma cobrinha. E aí ele tinha dois olhinhos. Um aqui, outro aqui. E aí, ele tinha o sorriso. Só que o sorriso dele parece o sorriso do Nemesis, assim, sabe? Não é nem um sorriso... Não é um sorriso muito normal, não. É um sorriso meio de alguém que não... Parece o Coringa, quando arrancar a cara dele. Aí, ó. Puxadinho. E aí, aqui tá o, tá o esquema, ó. Ele tem... <risos> Fazendo só esse pedaço, parece que ele tá de chuquinho. Nossa, aí Ok. Que formato curioso. Que formato... <risos> que demais. Que demais. Que legal. Então... Dentro desse ângulo que a gente tá fazendo Seria algo mais ou menos aqui assim Ô oh, bichinho estranho Mas ele tinha mesmo as, as, Os esqueminhas aqui fazendo listrinhas ó. Pelo menos isso, pelo menos isso Vamos puxar pra cá e pra cá <risos> Ai que coisa feia Ai tá muito feio <risos> aumentar esse ombro dele aqui. Ah, uma aumentadinha no ombro já deu uma valorizada no nosso exódia, né? Caramba, que dificuldade, gente. <risos> Vou fazer aqui ó. o cintinho dele. Nossa, que monstruosidade É o Exódia Cara fina dele ali Tá aqui, melocotom O que ficou faltando nele, ó Eu achava que ele tinha as pálpebras e a sobrancelha Mas é tudo uma grande massa Acima dos olhos Ele tem um contorno mais evidente Aqui em volta dos olhinhos dele E ele também tem Dentes muito feios Ele tem dentes Horripilantes tem um aqui, outro aqui, e aqui em cima... Né? Oh, bichinho feio. Oh, bichinho, coisinha mais horrorosa. Olha só, nossa. Ele, de fato, não possui dedos, a mão dele é um grande salsichão. Eu acho que ele deve ter, talvez, um dedão, ou nem isso. E o pé dele é enorme, é uma, é uma grande... Superfície de pé E aqui eu vou fazer ele segurando Tal qual uma menina super poderosa segura um objeto O poder da mente, porque não faz sentido nenhum Mas tá aí, ó, agora sim A versão corrigida Vamos dar aquela rápida comparada Antes e depois As estruturas básicas estavam aqui no lugar Então a gente conseguiu fazer algo Minimamente decente Eu vou dar só um truque aqui na cabeça, Desnode que vai ser fazer isso aqui, ó ah, Acabou, acabou, tá aqui a minha versão final desse desenho, gente. Espero que vocês tenham se divertido em mais um episódio aqui do Desenhando de Cabeça. Fiz a sugestão de vocês enviadas no último vídeo. Envie novas sugestões de personagens brasileiros, de anime, de, de, de luta, de quadrinhos. O que é que você queira. Se eu conhecer eles, eu vou tentar fazê-los de cabeça aqui pra vocês. Neste maravilhoso quadro. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Valeu e falou, até mais Valeu, falou, vale. ó Me segue nas redes sociais Ativa o sino Bate no sino pau Bate nele Outra coisa Tenha um bom dia <risos> Valeu,